já havia estrelas no céu quando Rita veio visitar o Sr. Vito. Comprovando ser secretária do Sr. Orep, foi admitida e equipada com a indumentária requerida. Trazia candente remorso por ter prestado informações íntimas sobre o patrão, passando-as para Karen. Gritava sua consciência que era urgente amenizar tal erro. Penitenciando-se, decidira ajudar de alguma forma. Sendo conduzida à suíte do Sr. Orep, sentiu-se muito mal quando se aproximou. O cheiro, mesmo com a porta fechada, era terrível. Quando ela entrou, quase deu um grito de espanto. Viu o Sr. Vito desfigurado, todo ligado a aparelhos médicos... Tendo-se Orgino ao lado, acariciando-lhe a cabeça semi-enfaixada por causa do curativo no grave ferimento. Rita lembrou-se de como o patrão era vaidoso de sua vasta cabeleira, agora reduzida a poucos fios. Teve ímpeto de retornar, de correr de volta para a rua. Sobrepondo-se, porém, ao impulso de fuga, o intuito sincero de colaborar fez com que ela se refizesse rápido e ficasse. Surpreendeu o Sr. Gino ao colocar a mão no seu ombro e afirmar com serenidade e energia. Vim para ficar durante a noite. O senhor pode ir para sua casa. Já avisei meus pais e considero importante que o senhor descanse, pois pelo menos por algumas horas talvez tenha que permanecer amanhã na usina, onde estão acumulados vários problemas aguardando sua decisão. Fique tranquilo. Havendo necessidade, chamarei o senhor imediatamente. Gino comoveu-se. Com admiração e concordância, tomou as mãos daquela moça sobre cuja vida pouco sabia. — Deus lhe pague, Rita — disse-lhe. — Vou para casa, pois preciso mesmo muito conversar ainda hoje com meus pais. Recomendou-o antes de se retirar. — Por favor, fique o tempo todo com Vito e verifique sempre o que fazem com ele. Questione tudo. Esteja muito atenta, pois durante a noite será prudente redobrar os cuidados. Por favor, se julgar necessário, impeça qualquer procedimento anormal, chamando-me em seguida. Até então, estive com Rita, transmitindo-lhe quadros de ajuda a Vito. A jovem registrou intimamente minha sugestão e, mesmo sem entender o rigor da recomendação do seu novo chefe, acatou ambas. Gino fez um último pedido antes de se retirar. Fique com esse exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo e, por favor, leia algumas lições em voz baixinha. Mesmo que aparentemente ele não esteja ouvindo, estou certo de que, em espírito, a mensagem produzirá bons efeitos confortando-o. Ao pegar o livro, um dos dedos de Rita já o entreabriu, no capítulo 5, número 28, na mensagem espiritual de São Luís, transmitida em Paris, 1860, contendo vigoroso alerta contra a eutanásia. Rita, presente, era aval de defesa suficiente para Vito contra agressores invisíveis. Os espíritos que sempre acompanhavam Karen estavam pelas proximidades. Fui ter com eles. Com alguma dificuldade, consegui convencê-los a ajudar Rita, sendo-lhe companhia. Pelo bom irmão desse doente pecador, nós vamos ficar de guarda por aqui. Responderam. Agradeci o apoio e, pela primeira vez, abracei um por um. Estávamos todos comovidos. Luminando o um bom momento surpreendeu-nos um fato singular que aconteceu a seguir. De minha parte, mesmo sabendo como Deus é bom, infinitamente bom, maravilho-me com lances considerados casuais. A mesma coisa sentiram os demais espíritos que estavam ali. Não fazia nem dois minutos que Gino tinha nos deixado, o doutor Rubens entrou na suíte de Mansinho. Rita, de costas, sentada na cama e lendo o evangelho, na página que seu dedo entreabrira, não percebeu a entrada do diretor-geral do hospital, que vinha supervisionar como estava o paciente. Rita murmurava algo. Rubens, cauteloso e silenciosamente, aproximou-se. Vitor não dava mostras de estar desperto. Procurando ouvir o que dizia a moça, Rubens ouviu o que ela estava lendo. Quem, pois, vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem à borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo retornar a si mesmo e de o conduzir a outros pensamentos? Em qualquer extremo que esteja um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que sua última hora chegou. A ciência jamais se enganou em suas previsões? Rubens empalideceu. Até parece que estava sendo submetido a um veemente e libelo condenatório. Rita, sem detectar sua presença, prosseguia. Sei muito bem que há casos aos quais... O médico estava sem fala. O que ouvir implodiu em sua alma o mito da eutanásia, terrível segredo que o trouxera até ali... Indeciso, entre as ordens conflitantes dos familiares, se ainda pensava ser justo executá-la em benefício de pacientes em estado terminal, inverteu o conceito. Até parece que o céu se abriu para me condenar, pensou, pois como justamente quando entrei esta jovem estava lendo essas coisas? Percebi como se processara a coincidência. Florêncio, que retornara, havia induzido Rubens a ir naquele instante até ali. E, não há de ter sido por acaso que Rita, ao abrir o Evangelho, a lição versasse justamente sobre a chamada morte piedosa, que melhor seria chamar-se morte antes da hora. Florêncio olhou-me significativamente, aprovando meu pensamento. Após uma pequena pausa... Rita concluiu a leitura. Ó oh materialista que não vê -se a não o corpo, abrandai os últimos sofrimentos quanto esteja em vós, mas guardai-vos de abreviar a vida, não fosse senão de um minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Rubens retirou-se. Vivesse cem anos, jamais executaria a eutanásia. Já realizara tantas. Após todas elas, seu senso profissional conferia-lhe o sentimento de haver cumprido um piedoso dever. Recriminava-se intimamente. Penso que estava louco em querer competir com Deus. Na alma daquele médico, a lição evangélica reverberara com o trovão, despertando-lhe a consciência, adormecida pelos falsos conceitos mundanos, tão mais perigosos quando travestidos de falsas premissas. Telefonou para Marcos e contou-lhe o que havia acontecido. Pediu-lhe ignorar o diálogo referente ao Sr. orepe pois mudara de conceito quanto a abreviar a morte de pacientes terminais. Já pedi perdão a Deus pelas inúmeras vezes que o desrespeitei. Disse sincero e leal. Agora peço a você que me perdoe por tê-lo envolvido na minha loucura. Marcos foi ao hospital abraçá-lo, elevado diante da grandeza de alma demonstrada por Rubens, passando a admirá-lo mais, já que, como profissional, o considerava um dos melhores na área médica a que se dedicava. Rita nem ficou sabendo que Rubens ali estivera. Após mais alguns instantes, sentia impulso de ir até a casa do Orep, acompanhar Gino. Quando Geno chegou, eu já o esperava. Após tomar banho e jantar, reuniu os pais e disse-lhes, Estive com Vito até há pouco e sei que ele não tardará a nos deixar, seu estado desesperador. É bom nós conversarmos, meu filho, atalhou Guerino. Eu e sua mãe, com o coração machucado e em prantos, tomamos uma decisão muito difícil relativa ao nosso Vito. — Imagino qual seja, papai — adiantou-se Gino. — Conheço seu coração e o de mamãe. Por isso estou certo que vocês querem o bem de vida. Dona Lise abraçou o filho, chorando e dizendo. — Só Deus sabe o quanto este velho coração de mãe tem chorado. Minha dor não tem limites. Prefiro perder meu filho do que vê-lo sofrendo tanto. Por amor é que desejo a morte dele. Não conseguiu prosseguir. O pranto sufocou-a. Guerino chorava também, copiosamente. Gino, buscando forças, fixou o pensamento na meiga figura do mestre Nazareno e orou intimamente. — Jesus amado, preciso mostrar a papai e mamãe o equívoco deles — Vito errou e agora só Deus, nosso pai, decidirá quando ele retornará à vida espiritual. Meus pais são bons e amam um Vito. Tenho que lhes mostrar como é contrário as leis de Deus a abreviar esse retorno. Ajude-me, sublime pastor. Vendo Gino orar e também ser envolvido por luzes, passando a iluminar espiritualmente a sala, emocionei-me bastante e juntei minha prece a dele. Gino, de forma carinhosa, beijou a mãe, que mais confortada parou de chorar, apenas soluçando de vez em quando. Passou a mão sobre a enrugada fronte do pai. «Sei que vocês não são espíritos, disse disse-lhes, «mas sei também que são cristãos. E a principal lição do Evangelho de Jesus é o amor. Para que o amor seja entre nós criaturas ainda cheias de limites morais, é fundamental o exercício constante da paciência, que gera a tolerância, que traz o perdão. Quando erramos, sempre esperamos que os outros compreendam e não nos devolvam os prejuízos que lhes causamos com nossos erros. Quando alguém está diante de um erro humano, não tenha dúvida que por trás está também alguém doente. E aqui me refiro ao espírito, que é eterno, e não ao corpo, sua vestimenta em cada vida terrena. Gerino e Lísia sempre admiraram a sabedoria do filho mais novo. Nunca, porém, tinham entendido como é que ele podia ser espírita. Pareceu-me que naquele preciso momento começaram a encontrar a resposta. Todas ou quase todas as pessoas, prosseguiu Gino muito calmo. São benevolentes com os acidentados, tendo o divino impulso do socorro urgente ante os terríveis quadros de ferimentos graves. Nesses casos, é o amor puro que age, condicionando o instinto para o auxílio sem restrições. A saúde de Vito há algum tempo vinha preocupando seus pais, pois vários sintomas não podiam ser disfarçados. Quando um emagrecimento súbito atingiu o quadro patológico desenhou prenúncios terríveis, que os exames confirmaram. Poucas pessoas no mundo poderão avaliar o sofrimento dos pais de um aidético. Há ah, em todo aidético um estupor espiritual quando ocorre em sua vida inversão abrupta da alegria em tristeza, quando a vida prazerosa se torna um inferno. Perguntam 24 horas do dia, como é possível que o sonho dourado se transforme num pesadelo? Mãe e pai, Tino retomou, se eu fosse acidentado e ficasse impossibilitado de ir para o hospital, vocês teriam a coragem de me sacrificar no local do acidente? Não da forma como se procede com animais que sofrem fraturas irreversíveis, mas talvez disfarçando o golpe fatal? Dona Lise olhou para Guerino e com os olhos dilatados. — Nunca, nunca! — respondeu, quase gritando. — Foi o que pensei. Graças a Deus! Abraçou ternamente os pais e conjecturou. — Sempre poderá aparecer alguém para ajudar, ou mesmo acontecer alguma coisa inesperada, um milagre talvez. — Isso mesmo, meu filho. Nossa Senhora Aparecida já salvou crianças se afogando no meio do rio. — A senhora sabe por qual razão? — Porque não era chegada a hora de ir para Deus. — Então, mãe, pai, só Deus, nosso Criador, sabe aquela hora, não é mesmo? — Claro, meu filho. Guerino respondeu, enfático. — Deus é nosso pai e Jesus nosso irmão. Gino consolidou seu raciocínio. Está nas Escrituras Sagradas que nenhum pai oferta pedra ao filho que pede pão, nem dá uma cobra àquele que lhe pede peixe. Mateus capítulo 8, versículos 9 a 10 Deus dá sempre coisas boas a todos os seus filhos. Vocês são os melhores pais do mundo. Agradeço a Deus ser filho de vocês. Querendo Elísia, envolveram o filho... Como ouvidíssimos. Gino, com sinceridade, mas também com extrema cautela, tocou no ponto. Sei do amor de vocês por Vito. Tudo o que querem é o bem dele. Agora que uma tragédia o vitimou mais do que nunca, temos que nos voltar para Deus. Ele é o Pai de bondade, Pai que ama eternamente todos os seus filhos. Pai compreensivo que perdoa os nossos erros. Como será esse perdão? Questionou respondendo ele mesmo, proporcionando-nos infinitas oportunidades de repará-los. Voltou a perguntar, quando começamos a reparar nossos erros? Respondeu ainda, no instante em que o arrependimento encontra aberta a porta do nosso coração. Elevando o olhar, completou. Conversei com Vito hoje de manhã e ele me disse que está arrependido. Lízia e Guerino ficaram assombrados diante do que ouviram. Ele falou que estava arrependido? Disse Lízia. Sim, mãe. Só podia falar com os olhos, respondendo sim ou não. Mas pediu para nós o perdoarmos. Nós? Pois é, Gino foi bem natural. O danadinho tem mais dois filhos com outra mulher. Os pais se assustaram. Quando ele deixou Marlene, passou a viver com uma mulher chamada Aurélia. Criatura simples, que ele considera o verdadeiro amor da sua vida. Uniram-se e dessa união nasceram dois meninos. Um tem dois anos e o outro quase um ano. Então temos mais dois netos? Ao perguntar, os olhos de Guirino estavam iluminados. — E eu mais dois sobrinhos, completou Gino. — Onde estão? Perguntou Dona Lise. — Aurelia está internada num outro hospital em fase terminal, com a mesma doença de Vito, quanto as crianças pediam o doutor Marcos para examiná-las. Dino julgou-o prudente no momento não desviar o diálogo para esse ângulo. A duração da vida terrena, retomou o principal, influi decisivamente na vida espiritual. Todas as ações que praticamos são a única bagagem que a alma leva. Por isso é que Deus deixa cada um viver o tempo certo. Não sendo a hora do retorno, ninguém é convocado por ele. Os que antecipam esse momento cometem grande equívoco, pois o sofrimento é muitas vezes multiplicado para eles quando aportarem no mundo dos espíritos. Verão que a vida jamais se interrompe e que morrer não é morrer, mas sim mudar de plano ou de mundo. Vito tentou o gesto extremo, pensando que resolveria o problema que o atingiu. Deve ter ficado alucinado quando viu o resultado dos exames médicos e não suportou a vergonha que teria de enfrentar e que traria para nós. Por isso, imaginou que, morrendo, tudo se resolveria. Mas Deus o protegeu e sei que o seu anjo da guarda, não podendo impedir o tiro, que seria fatal, pelo menos atrapalhou a pontaria. O fato é que o nosso Vito está vivo. Para ele, cada segundo é importante agora. Não devemos pôr a perder essa bênção divina. Cada instante que ele ficar conosco deve ser aproveitado para a transmissão de recursos que irão ajudá-lo quando nos deixar. — Quais recursos? — perguntou Dona Lísia. — O Evangelho, mãe. Falando das lições de Jesus para ele, seu espírito se fortalecerá e terá forças para o despertar no mundo do qual tantas e tantas vezes saímos e para o qual voltamos. Mas ele pode ouvir? Seu espírito ouvirá tudo o que dissermos sobre as coisas de Deus ensinadas por Jesus. Será? Não tenho a menor dúvida. Lise olhou para o marido interrogativamente. Nada será feito a Vito para abreviar sua morte. Gino aliviou a tensão. Dei ordens expressas no hospital a respeito. Ficarei junto a ele o mais possível. Quando não estiver eu, com ele estará sempre alguém de confiança. Gerino juntou as mãos, fechou os olhos e exclamou. Graças a Deus. Lise apertou a mão do marido. Arrependidos e felizes, vinha uma afastada eutanásia da sua consciência. As palavras de Gino convenceram-lhes. Percebi Gino agradecendo-o ao alto. Agradeci também a Jesus tanta bondade. Eutanásia, eutanásia, pensei. Que tremendo engano os homens cometem ao revestir a piedade com o manto da ignorância e da imprudência ignorância por desconhecer suas consequências impeditivas de aproveitamento dos últimos instantes de vida terrena, nos quais, em apenas um segundo às vezes, o suicida ou o doente ou o réprobo vem escancarar da sua frente a face da verdade, imbuindo-se do entendimento da dor. Quando, então, se arrependem do gesto tresloucado ou das más ações que cometeram, Imprudência, porque a vida é um presente divino, decorrendo que somente a Deus pertence o direito de ajuizar seu início e término, pelo que quem interfere num ou no outro ponto, arvora-se em Deus, o que ninguém é, pois só exige um. Gino, após orar, teve um pensamento maravilhoso. Lembrou-se da parábola do filho pródigo, narrada por Jesus, e considerou a hipótese de trazer Vito para casa para que sua desencarnação, que não tardaria, transcorresse junto àqueles que o amavam. Propôs aos pais a remoção, sendo prontamente decidido que assim seria. Telefonou imediatamente para Marcos e solicitou que providenciasse a transferência naquela hora mesma, embora já noite. Marcos atendeu e, duas horas depois, Vito retornava ao lar paterno, assegurada a manutenção médica da assistência que necessitava. Uma enfermeira estaria permanentemente à disposição da família, sendo alojada num quarto de hóspedes. Cuidaria da higiene do paciente, da sepsia do ambiente e ministraria os remédios, que não eram poucos. Rita foi dispensada por Gino, sentindo-se gratificada por ter podido ajudar. Marcos transmitiu aos familiares instruções precisas dos cuidados que deveriam tomar para que acidentalmente não se infectassem. No dia seguinte, Marcos convocou Karen ao hospital e explicou-lhe que seria prudente submeter-se a um exame para verificar sua saúde. Num primeiro instante, Karen revoltou-se mas logo raciocinou que o exame, cujo resultado sabia que seria negativo, constituiria mais uma prova para robustecer a crença de sua ligação íntima com Vito, inexistente, aliás. Após a coleta de sangue, Karen pediu a Marcos para ir com ela visitar Vito. Assustou-se ao saber que o paciente não estava mais internado ali. Teria morrido esta noite? Pensou, aflita. Marcos tranquilizou-a, informando que, a pedido da família, Vito tinha ido para casa. Então ele está com os pais? Sim. gine e os pais, sabendo que Vito tem pouco tempo de vida, ficarão com ele até o fim. Karen desavorou-se. Aquele fato novo vinha, de alguma forma indefinida, mudar todo o panorama que ela desenhara. Por que Gino não lhe informara tão importante decisão? Considerou que Vito, enquanto vivo, seria sua garantia de aproximação de Gino e do dinheiro dos Orebis. No hospital, tendo livre acesso, podia a qualquer hora aproximar-se de Vito, mas não na casa dos pais dele. Aliás, tinha sido ali no hospital que praticamente Gino a pedir em casamento quando perguntou ao irmão se ele não se importava com a união deles. O que pensariam os pais de Gino quando soubessem que ele pretendia unir sua vida à terceira mulher na vida de Vito? Não estariam eles em permanente suspeita de que ela também estivesse contaminada com a AIDS? Tais pensamentos fizeram com que a visitasse um breve arrependimento de ter ido tão longe no seu plano. Mas logo expulsou qualquer sentimento mais nobre, raciocinando que, no ponto em que estava, não havia mais a menor possibilidade de retorno. Era agora ou nunca.